top. Era top combater arma nesse tempo. Todos os servidores lotados. Todos. Início da rodada. Dependendo do horário, provavelmente o servidor ia estar tá lotado, todos na verdade. Cara era massa demais jogar, cara. Ai, ah, bons tempos que não voltou mais.